Bom dia, meus amigos e minhas amigas da rede social. Neste domingo aqui em Jampa, ensolarado, mas com algumas nuvens. E quero... Voltei para falar com vocês sobre... Essa questão da... Desse grande acontecimento né? que paralisou o país. Que são os caminhoneiros. Vocês já observem, antes de fazer o análise sobre esse movimento vocês observem que o Brasil ele se desenvolveu na sua, na sua malha rodoviária e esqueceu de ser um território. A maioria de poderia ter o transporte dos trens, é, cargas de é, é muito grande em termos de, de rios, de mares. E nós não desenvolvemos nada disso. Então, somos praticamente reféns, né? De, vamos dizer assim, é, do uso das estradas. E as estradas, algumas conservadas, outras não, uma boa parte não, e muito perigosa, né? Para quem quer que seja, tanto para os caminhoneiros como para os, os demais motoristas que usam toda hora, todo instante, cotidianamente as nossas estradas. E aí vocês, deu para perceber né, a força né, dos caminhoneiros, porque eles levam os transportes, levam as mercadorias, leva tudo que nós consumimos, né, do interior às grandes cidades, da zona rural às cidades, das capitais às, às outras capitais, das indústrias aos locais de varejo, distribuição, são eles que levam essas mercadorias. E essa greve é uma greve extremamente interessante, porque a base desse movimento foi de direita, né? Vem a rua, foi usado o descontentamento desde a época do governo Dilma, sendo que naquela época o óleo diesel estava custando, a gasolina estava custando apenas R$ 2,60, hoje custa R$ 5,00. Houve um aumento, todo mundo já sabe, menos de um ano, 11 vezes né? o aumento da gasolina. Na época do Lula, para vocês terem uma ideia, né? uma comparação, nós tínhamos um bujão de gás custando 11 reais, hoje está se aproximando de 80, 90 reais. Então, a... E tudo isso afeta né? o consumidor, afeta o... o preço do feijão, do arroz, da carne, porque acrescenta aí essa líquida né? de óleo diesel, acrescenta aí essa líquida muito grande do combustível. Eles rodam esse país inteiro, né? País continental, e não é fácil, né? Viagem de mil, dois mil, três mil quilômetros de distância. O menor que tem é 500 quilômetros de distância. Mesmo assim, de volta mais de mil quilômetros. Então, a gente vive num país em que, que realmente nós somos dependendo desse, desse transporte, né? Transporte dos caminhões, levando as nossas coisas, as nossas mercadorias. E esse movimento foi interessante porque ela, ele começou com a bandeira esdrúxula né, da intervenção militar, algumas bandeiras, mas, na verdade, era uma reivindicação econômica, né? Das péssimas condições, principalmente do salário achatado nos últimos anos. Então, houve um achatamento do salário no governo desse golpista, Michel Temer, piorou mais ainda a situação dos caminhoneiros. E hoje nós vimos, né? Não é... É extremamente interessante, né? Que, na verdade, o patrão é esse significa o governo federal, porque, de um lado, se juntos, a maioria dos transportes tem donos, né? E eles são empresários de transporte, e os trabalhadores, né? já que os empresários de transporte ele, ele fecham contratos, levando as suas mercadorias, e consequentemente, consequentemente se tiver alguma crise, alguma depressão. Econômica, o, o dono do transporte, ele, ele é, achata né, o, o salário do, do trabalhador, do motorista, de caminhão. Então, houve uma greve que nós podemos caracterizar, a greve dos patrões, né, greve dos patrões contra a política de, do governo, uma política extremamente equivocada, né? Que não tem nada a ver com o programa de, do PT. Muita gente fica dizendo, não, mas quem elegeu Temer? Mas Temer foi eleito por uma, uma necessidade de chegar ao poder e ir para uma conjuntura dentro de um partido que tinha maioria no Congresso Nacional, sem parlamento, todo mundo sabe que não, não se governa, né? Não era um governo revolucionário, era um governo eleito pelo voto direto do povo. Que foi o governo o último governo eleito, que foi o governo de Dilma. E aí precisava dessa aliança. Agora só que houve o um golpe. Eles rasgaram o programa, modificaram a política. Né? A política hoje é uma política de, de entrega mirra das nossas riquezas nacionais. Né? É, uma, é um corporativismo internacional que se assemelha ao fascismo. Né? É uma nova onda. Por isso que os candidatos da direita estão muito fortes. Agora no Brasil há uma resistência né? que se chama Lula. Que Daqui a pouco vou falar sobre isso. Então... Essa greve foi uma greve do, dos patrões, dos donos das empresas de transporte, que se chama lockout. Então, houve lockout, ou seja, greve dos patrões contra a política econômica nefasta do governo Temer e também houve greve dos trabalhadores. Então, houve lockout, que é a greve dos patrões, dos donos dos transportes, né? que a maioria dos caminhões são deles, não são dos trabalhadores. E houve também greve de insatisfação em razão desse, dessa política que trouxe o caos para as famílias né, dos nossos motoristas do Brasil inteiro. Então, os caminhoneiros eles, eles, eles não têm uma liderança única, como, por exemplo, a central única dos trabalhadores, como outros sindicatos, como os sindicatos bancários, como sindicato é, da Constituição Civil, eles têm, em cada local, eles têm uma liderança diferente, um formato diferente, uns, uns são fascistas, outros são democratas, outros são petistas, outros são meio do centro, outros não têm nenhuma ideologia política. Aí, o que me chamou mais atenção nisso, falar em ideologia política, gente, foi o, o pronunciamento do Bolsonaro, né? Oportunista não abriu a boca. A única coisa que eu fui dizer foi colocar no Twitter que, é, que essa greve é greve contra os políticos. Ora, o cara é deputado, o irmão, o filho é deputado. Nada fez no Rio de Janeiro, agora está com esse oportunismo. né? E, gente, o pessoal pedindo intervenção militar, não tem nem gasolina para colocar nos caminhões do Exército. Não tem nem dinheiro para pagar o rancho dos soldados, que eles têm que chegar depois das 12 horas já, almoçado de casa. Aí o pessoal fica falando de intervenção militar. Os generais, hoje no Brasil, não estão preparados para esse tipo de coisa. Na, na década de 60, eles tinham uma ideologia, desde a época do general Dutra. pessoas, para abrir a boca, precisam saber da história. General Dutra e os generais militares, a época da Guerra Fria, os militares eles tinham uma formação política social, no sentido de governar um país, o papel das forças armadas, conforme a nossa Constituição de 88, é um papel constitucional, de defesa da parte, de defesa das fronteiras, não da invasão, e aqui a colar uma necessidade de uma intervenção militar no sentido da segurança pública, como aconteceu no estado caótico do Rio de Janeiro. Mas não tem, não, não eu, o clima não é esse. Não há clima nenhum de qualquer país democrático a intervenção à ditadura, porque essa ditadura, quando os generais estavam preparados, eles fizeram e, e o Brasil foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Me lembro muito bem, quando eu, era, quando eu era mais jovem, me lembro muito bem, na década de 80, as pessoas passavam fome, os nossos sertanejos eles invadiam as, os supermercados com tanta miséria, né? não tinha ajuda do governo, não tinha Bolsa Família, não tinha programas sociais, os pobres não tinham acesso à universidade, à escola, não tinha nada. E aí, na década de 80, eles entregaram o poder ao, ao civil naquela famigerada eleição indireta, onde foi eleito Tancredo Neves e Sarney, aí Tancredo Neves faleceu, aí Sarney assumiu. Quem não se lembra, né? lá na, naquela naquela conversão do PDS, apoiado pela ditadura e, e que o candidato deles perdeu com um foi Mário André, o Coronel Mário Andrade e depois Paulo Maluf. Então, gente, a democracia no Brasil foi restabelecida na década de 80, em 88 foi reconstituída uma nova ordem, uma nova ordem, como é o pacto que é a Constituição, onde todos têm que obedecer à Constituição para que a sociedade possa harmonizar. Agora, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, na, no, em 2016, um retrocesso, que as massas foram com o mesmo discurso, greve geral, contra os políticos, contra o Congresso, e ninguém assume o poder. Então, não tem, não tem organização social, não tem movimento social. Aí, no final, quem é manipulado? É a população. Em razão de quê? De que a mídia, a Globo, etc e tal, eles têm donos eles têm ideologia, né? A Globo e, e companhia, eles agem como um partido político. Partido político dos grandes empresários deste país, né? Que são extremamente antipatriotas. Não está nem aí com a entrega do, do, das riquezas do país. Está todo mundo vendo aí o processo de privatização. Então, gente, então nós observamos que a greve dos caminhoneiros é justa. É muito justa. Não interessa se é greve dos dos empresários de transporte, lockout, não interessa se é greve dos trabalhadores, interessa que é greve. Greve contra a política econômica nefasta e piorou em todos os sentidos. Eles disseram, vamos derrubar Dilma para melhorar. Pioraram. Pioraram. Então, gente, a gente vive num país é, de efervescência, eu digo assim, efervescência revolucionária, o movimento social tem que agir, Agora, eu acho um absurdo uma questão que eu observo em todos os movimentos. Lula preso há 40 dias. Gente, tem gente inteligente, intelectual, como eu conheço. Não quero citar meu nome. Que foi para a rede social para dizer eu prefiro Temer a 10 reais o um litro de gasolina. Eu, em outras palavras, eu prefiro fome, miséria, desemprego falta de paz, falta de prosperidade do que Lula. Ou seja, são pessoas, gente, mesquinhas, que entraram na cabeça deles a ideologia nefasta da direita. Pessoas que só pensam no absolutismo, pessoas que acham que o culpado... Eu vi um líder caminhoneiro lá em Santa Catarina, lá em Sorocaba, melhor dizendo, dizendo, olha, gente, vamos, vamos fechar tudo aqui, porque... Esse governo comunista não sabe nem o que é comunismo, gente. É um analfabetismo geral e completo que a gente fica estarrecido. Agora, eu não censuro essas pessoas porque essas pessoas não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à escola. Culpa do, desse sistema. Agora, gente, pelo amor de Deus, professor universitário, professor universitário com títulos, com conhecimentos, chegar na rede social e dizer prefiro esse governo temer, né, fácil, entreguista, do que a volta de Lula. Hoje as pessoas ficam falando mal de Lula, como se Lula e outra coisa absurda. Não, o PT foi culpado. O PT foi culpado como? O PT foi vítima. Afastaram o Dilma, eleita com 54 milhões de, de, de, de votos. Foi eleita democraticamente, ela foi afastada do poder logo aí naquela época vocês da média ali vocês colocaram as pernas de dentro é, do local que bota a gasolina entendeu uma depravação geral e agora gente você observe nem sequer o movimento luta viu eu não vi uma bandeira do Fórum nesse né? movimento dos caminhoneiros ou seja eles querem reivindicar os direitos, os direitos deles, mas eu acredito que eles vão evoluir, sim. Porque a educação popular, ela, ela, numa luta dessa, ela, eles percebem quem é o um inimigo. Eles vão observar que o inimigo não é a classe trabalhadora. Não são o movimento social, não são as organizações de esquerda. O inimigo principal, gente, é o capital. E esse capital é um capital perigoso, é um capital fascista, é um capital internacional que domina esse país. Onde o preço da gasolina, do combustível, está atrelado ao dólar, ao preço americano. A estrutura hoje montada, a estrutura ideológica, a estrutura de publicidade, de propaganda, a estrutura até do Poder Judiciário, está entregue a esse formato, um formato de que a esquerda não pode mais chegar ao poder, tem que ser a direita, e a direita, se não der para fazer eleições, se o povo brasileiro insistir na democracia, em tirar Lula da cadeia e elegê-lo como presidente da República de novo, porque Lula é a solução, se a direita observar que não dá para fazer eleições, que os seus candidatos são um fracasso, todo mundo sabe, Bossa é, é pinel, é louco, o Alckmin, todo mundo sabe que é metido, né, o PSDB que foi um dos patrocinadores do golpe, está metido na corrupção, é, agora é protegido pela justiça né, brasileira, que não vejo ninguém preso do PSDB, ninguém processado, a não ser o PT, a maioria. Então, gente, pelo amor de Deus, a justiça só faz a se for para dedurar a turma do PT, para colocar, colocar Lula na cadeia e permanecer com ele lá. Gente, pelo amor de Deus, gente. Gente... Um amigo e professor universitário, posta na rede social dizendo que prefere Temer com 10 reais de gasolina do que o Partido dos Trabalhadores no Poder. Não gosta de pobre? Não gosta de pobre? Tem preconceito a pobre? Que é isso, gente? O Brasil somos todos nós. E a grande nação brasileira é formada pela classe trabalhadora. Neste país, aí você vem me dizer que, que isso é correto? Das né? pessoas colocaram na rede social o seu ódio contra o PT, contra a Lula, onde Temer está acabando, eu não vi um, uma bandeira do Fora Temer, desse governo fascista, desse governo entreguista, desse governo que aumentou o preço das mercadorias, aumentou o preço do feijão, do arroz, da carne. né Desse governo que não tem compromisso né? com a democracia, apostando no quanto pior, melhor. Só está faltando mesmo, ele queimar as nossas reservas de 300 bilhões. Aí ele que vai queimar as nossas reservas e a gente vai ficar extremamente vulnerável, gente. Gente, não é possível que nós lutamos tanto, né? não é... Não... É uma lembrança muito, muito recente. O governo de Lula, o um governo da paz, um governo da prosperidade, o um governo do emprego, o um governo da distribuição de renda. Aí vem aí o discurso neoliberal. Não, porque ele usava o dinheiro. Olha, gente, pelo amor de Deus, eu quero que Lula volte para ele usar o dinheiro, sim, público, a serviço da população e não de uma minoria como está hoje. Né? A, a, Esses setores... Esse que oram, dominam o poder, eles acham que o Estado é deles? O Estado é do povo. Está lá, na nossa Constituição, é princípio republicano a distribuição de renda, é princípio republicano o combate à fome, o combate à miséria. É princípio republicano que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido e não um golpe, e não um governo que chega na via oblíqua, na via do golpe, e rasga o programa, estabelece no país uma política de recessão, uma política de fome, uma política de desemprego, de carestia de vida, isso não, gente. Isso nós não queremos para nós brasileiros. Então, meus amigos e minhas amigas, me desculpa aí o desabafo. Mas foi nesta oportunidade, neste domingo do dia 27, onde suspendi até um grupo de vivência com meus alunos do curso de Direito da FACET, que nós íamos para o estuário do Rio Paraíba, mas faltou combustível, nós suspendemos. Vamos realizar em outro dia, se Deus quiser. Mas eu quero dizer a vocês que o Brasil está mobilizado, a população está atenta e vocês acham que são muito inteligentes, vocês acham que são muito sabidos, gente. Quem resolve essa parada... Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Quem resolve essa parada é o povo. É a força do povo. Como o povo vai, gente? Foi ridículo. É lá o cumprimento lá do, do, do, do, do, do, do oficial de justiça lá, com, acompanhado né, de segurança, e, e aí o, os motoristas de caminhões. Tome, toma, toma minha chave aí, procura aí meu caminhão. Aí tem mil caminhões, gente, pelo amor de Deus. Né? Quando a mídia, a Globo e companhia está como um barata tonta, não sabe o que fazer. Quando percebeu que os infrações de segundos, os caminhoneiros de gente, o inimigo não é a classe trabalhadora, o inimigo não é um presidente que está do nosso lado que está preso, o inimigo são eles. A gente está percebendo, até os donos dos transportes, os empresários estão percebendo. Se lembra que na época do governo Lula, gente, Lula chegava, negociava, tinha lábia, tinha argumento, né? E tudo estava resolvido em alguns em algumas horas, porque o Lula era um era um, era um era um governo realmente comprometido com a população, comprometido com o povo. E observava a classe trabalhadora como nunca. Aí, gente, aí vem aí esse governo Temer acabando com tudo, junto com esse Congresso Nacional irresponsável. Nós temos que derrotar todos os deputados golpistas, todos eles, tanto da Paraíba como de Pernambuco e, e, todo, e várias cidades onde eu atuo, em vários estados. Então, gente, chegou a hora, gente. Vamos, vamos acreditar na, na, na força do povo. Vamos acreditar, sim, na, na luta da população e os nossos caminhoneiros, gente. Os nossos caminhoneiros, eles estão de parabéns porque mostrou a, a essa gente que com o povo não se brinca. E o povo, gente, está atento. Muito obrigado. E se Deus quiser, estarei de volta até outra oportunidade. Bom domingo para vocês.